Em grandes feiras como a Expo Direto, o produtor tem aí uma vasta gama de opções de máquinas, de defensivos, de soluções, conectividade, né? Mas às vezes a questão jurídica, a questão legal para dentro da porteira não é levada em consideração. Alguns aspectos que impedem a evolução da lavoura, da propriedade. Tiago, que é especialista em direito no agronegócio. Essas questões devem ser observadas com certeza, né? É, primeiramente, é, bom dia Elisa é, é um prazer falar para o portal AgroLink é, Realmente a questão da organização da propriedade em, é, em termos de contratos, em termos de pessoa física, pessoa jurídica a, Achar as melhores possibilidades para deixar o dinheiro para dentro da porteira É muito importante né? E como tu estavas falando é, efetivamente, a feira ela apresenta uma gama de soluções, né? seja em termos de máquinas, em termos é, de softwares, mas o que a gente sente do, do, do produtor ainda é que ele ainda está engatinhando né? na sua organização, na sua solução. E, e também hoje se fala na, na, na agricultura 4.0, mas ainda a gente não tem nem o 4G funcionando. Então isso, isso impacta na rentabilidade do, do produtor e, o, e os profissionais do direito eles estão engajados né, para organizar a propriedade rural para que o produtor possa é, usufruir de toda essa evolução que a feira apresenta para ele. Para o pequeno produtor, que é o que é mais desfavorecido em termos de tecnologia, né, em termos de conectividade, como você mencionava, para o grande produtor, para o médio produtor, quais são as dicas fundamentais para não errar na gestão lá da sua propriedade e ter o sucesso? É, o grande produtor e o médio, né, eles estão um pouco mais evoluídos nessa questão. É, para os pequenos, é, é, existem várias soluções, desde parcerias agrícolas, consórcios agrícolas, e agora que a Receita Federal está possibilitando, e eu acho que o pequeno produtor, a dica é, é essa: procurar soluções em conjunto. Cooperativismo? junto a cooperativas e também com união de esforços. Né? É possível vários produtores se unirem para contratar serviços, para contratar é, soluções de forma conjunta, seja por meio do cooperativismo, seja por meio de parcerias agrícolas ou até o consórcio agrícola, que é uma modalidade nova de contrato agrário. É, como o produtor ele pode se planejar, juridicamente falando, em questão, você falou de seguro rural, a gente tem uma safra aqui no Rio Grande do Sul com uma estiagem forte, né? quase uma seca. É, esse planejamento ideal é que ele faça a longo prazo para não ter problemas? É, com certeza. A propriedade rural ela tem que ser pensada para vários anos. Né? Hoje, por exemplo, se estima né, entre 70% e 80% das áreas do Estado né, especialmente o estado do Rio Grande do Sul, elas são arrendadas ou estão em parcerias agrícolas. Né? Então, o, o que eu digo, assim, é que o produtor rural, ele precisa se organizar. Né? É, se organizando, pensando no futuro, é, pensando soluções e trazer a segurança jurídica. Ainda existem contratos verbais, né? E aí o produtor ele tem um bom contrato, mas às vezes quando ele chega na Receita Federal, quando ele chega na, no Poder Judiciário, ele não consegue demonstrar o que foi acordado. Então, o, o fio do bigode, né, que muito se falava antigamente, ele é importante, mas hoje, desde o pequeno produtor, é, ele tem que pensar a propriedade empresarialmente. Não dá mais para brincar. Tá certo, obrigada Tiago, fica a dica do doutor Tiago então, para se resguardar juridicamente, é, fazer a gestão correta para ter o sucesso na lavoura e não ter problemas futuros.